Você quer construir steel frame? Falta pouquinho. Tem um detalhe que te deixa curioso. Helena, deu ruim na parede. Deu curto-circuito em de alguma coisa, estourou um tubo, tá dando vazamento, Filtração? Como é que eu faço? Amor, hein? eu vou te falar. É muito simples. É mesmo? É? Conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, especialista em construção a seco. Toda uma família que trabalha com isso há mais de 30 anos. Não tinha placa aqui quando eles começaram a trabalhar. Você tem noção do que é isso? E vou te falar que é engraçado, que pra mim virou normal, né, Dral, com isso. Eu acho normal, parei de haver uma estranho. estranho. Então o que, que acontece? Manutenção é muito fácil. A gente tem uma placa. E aí, essa placa a gente corta. Pois é, a gente pega o seu rotinho, tchut tchut tchut. Tchu, tchu. Que a gente quer alterar. Se é parafusar, é, dá para fazer também. É um pouco mais complicado você achar o parafuso certinho. Mas você consegue cortar ela, gente. Você consegue reutilizar depois. What? What the f Olha que maravilha! Você consegue reutilizar ela depois. Então fazer a alteração, estourou aqui o T, o tubo você acha que ele tá pingando, você quer mudar a caixinha da tomada, você simplesmente vai cortar a placa. Você consegue cortar, fazer aquela alteração no mesmo dia, isso é fundamental, é no mesmo dia. Depois, emassar bonitinho, e no dia seguinte você dá a repintura naquele local. Gente, mas prático que isso impossível. É Conta pra mim, na alvenaria, você gastou um tempo pra fazer isso? Uma semana, no mínimo, nem vem. Quebra, quebra, quebra. Mexe no tubo, depois chumba, chumba, chumba. Seca, passa reboco, passa argamassa. Pa misericórdia. A gente não tem isso. Eu te digo: o que você poderia fazer em dois dias você gasta uma semana? Que sa Meu Deus do céu! É um horror, é um horror, é um horror. Essa alteração é muito, muito simples. Isso porque o drywall flexibiliza e facilita pra gente. Curtiu, né? Gostou? Tem outras dicas também importantíssimas pra você entender como esse sistema funciona. Se inscreve aqui no, no, no canal. São mais de 500 vídeos pra você sobre construção a seco único e exclusivamente, tá certo? Além da possibilidade de você entrar lá no nosso site, damandogesso.com.br, que tem um blog. Pois é, com várias dicas e várias matérias importantes só sobre construção a seco. Vai lá, se inscreve te espero lá. Grande beijo, tchau, tchau. Tchau,